a gente vai dar um panorama aqui geral sobre o dashboard aqui da Shopee. Ela tem a opção da gente fazer o cadastro tanto CPF, né, quanto CNPJ. Então, ela vem aqui para esse painel aqui de central do vendedor. Quando a gente entra aqui nessa dashboard, a gente percebe que a Shopee, por mais que seja um painel novo ainda, né, chegou no Brasil recentemente, é um painel bem completo. Eles trazem muita coisa aqui dentro, tanto de relatórios quanto de indicadores. Que tem aqui dentro. Como essa conta é nova, tudo vai estar tá muito bem zerado aqui, tá gente? Mas a gente vai ter é, um panorama ali geral do que que acontece aqui dentro. Nesse dash aqui de lista de tarefas, eles nos mostram aqui pedidos não pagos, envios a processar, né? Sejam aqueles envios que a gente precisa mandar, é, envios processados, né? Tudo que, aquilo que já foi finalizado ali. Cancelamentos pendentes, devolução e reembolso pendente, produtos banidos, é, produtos esgotados, né? Que são produtos sem estoque ali. E as campanhas. As campanhas, até, inclusive, é, um, é algo novo aqui dentro, né? Tá até um íconezinho de new aqui. E realmente a, a Shopee, ela está inovando, ela está mudando aqui algumas funcionalidades aqui dentro. Descendo um pouco a dashboard aqui da Shopee, tem a parte de informações gerenciais. A gente pode observar para a gente poder ter uma noção ali dentro do nosso negócio, né? dos nossos pedidos, enfim os nossos visitantes, né? Que ele, a própria Shopee, como essa conta é nova, ele, ele ainda não teve visitante, né? Mas ele mostra aqui, tanto é graficamente, quanto é quantitativamente, que dentro né, do lado direito, aqui, né? O número de visitantes, né? Visualizações da página, taxa de conversão, né? O que que, que realmente está convertendo ali, se a nossa, nossa taxa tá boa ou não, e. Os pedidos, né? A quantidade de pedidos aqui. Aqui descendo mais um pouco, aqui a Dash, ele mostra a central de marketing e ele me dá é, o que está que em andamento, o que, que tem de campanha aqui dentro. Se eu posso passar pelas abas aqui dentro, ele, ele traz algumas campanhas que eu posso trabalhar aqui. Tá bom? Tem umas campanhas de cupom também. Aqui algumas ferramentas, né? Que a própria Shopee nos fornece: promoções, campanhas, Shopee ads, né? A questão do da publicidade aqui dentro dos nossos anúncios. Tá? É, Aumente a exposição, impulsiona as vendas, então ele mostra aqui dentro né, a parte de ads. E aqui é a parte de desempenho e penalidade. Né? Então aqui no nosso dashboard tem tudo isso. Ele mostra violações de produtos, produtos proibidos aqui, ele mostra toda é, a quantidade, né? é mais para a gente ter uma noção né, de tudo que está acontecendo aqui dentro da nossa conta. Tá bom? Aqui é a parte de efetivação ele mostra é, como essa conta nova ele não vai ter ainda, mas tem aqui a taxa de não cumprimento, cancelamento, enfim, tem vários indicadores aqui dentro. É, taxa de resposta, uma coisa importante, né? É, a meta é de ficar sempre abaixo ali dos 70%. E aqui ele mostra a penalidade, né? Da sua loja, se tem uma penalidade. É, e depois a gente vai passar também é, em cada uma dessas dessa desses indicadores aqui dentro, tá? E tem a parte de chat aqui dentro da Shopee, que a gente pode falar ali é, diretamente ali dentro com eles, tá bom?